Olá meus amigos e minhas amigas, meu forte abraço a todos vocês, estamos aqui com mais um vídeo e aqui nós estamos preparando outro vídeo para vocês, show de bola, essa, essa caixa do lago aqui eu estou preparando para a gente criar tilápia, Tá quase chegando o tempo, estamos só esperando o tempo esquentar um pouco, porque no frio não é muito legal e aqui a gente plantou aqui esse pezinho de couve aqui nesse vaso, tá ficando bonito, gente. E aqui, ó, vamos passar pra cá, tem mais pé de couve aqui no pneu. Tem, temos aqui quatro pé de couve, vai ficar bem bonito isso aqui. Temos aqui um couve maior, olha só o tamanho de, dessas folhas aqui, ó. A couve aqui é muito bonito, né? E aqui temos aqui o, a, o alface que a gente plantou. Temos ali uns pés de salsinha. A gente tem bastante pé de salsinha, não quis jogar fora, muito bonita salsinha. Ó. E aqui os pés de alface, que tem um vídeo também, ó a gente comprou as mudinhas já na, no, no, ali nos cubinhos e plantamos aqui, foi só fazer a, a mudança. Temos aqui pé de, aqui é chamado de mastruz, né? Também o pessoal chama de Eva Santa Maria. E aqui, gente, temos aqui, olha só isso aqui, gente. Mais mastruz aqui, né? Mastruz a gente conhecia no norte do Ceará, né? As pessoas conhecem aqui muito com Eva Santa Maria. Essa caixa aqui, gente, a gente cortou ela no meio. E aqui a gente catou aqui folhagem aqui, ali, ali, depois do pneu, ó, aqueles capinhos ali, ó. A gente catou folhagem e fez aquela mistura. Com o tempo, a terra vai se decompor, a, a, a folhagem vai se decomporando junto com a terra. E fica isso aqui, ó. a maravilha. Olha mais salsinha aqui, gente muito bonito mesmo e aqui gente mais um pé, uma caixa de alface a minha esposa já tirou alguns pés para consumir e aqui essas folhas que vai ficando amarelo ó essas folhas, essas folhas aqui de baixo ó. eu pego essas, essas folhas que está perto do chão aqui ó e a gente vai te catando tudinho aqui ó. ó essas aqui ó essas mais amarelinhas aqui aqui para quê para me rapaz galinha gente porque todo dia cedinho eu tiro algumas e vou levando para para as galinhas muito gostoso alface Aqui nós temos aqui, ó, um pé de, de eva-cidreira, também conhecido como capinçã. Olha só, gente. As galinhas percebeu que eu tirei as alfaces, gente. Aí, ó. Olha só. Ela percebeu. Ó. Não tem jeito. Ela fica louca para fazer, alface. Gosta muito do verde. Aí. Olha só. Olha que legal, gente. Tudo isso por, por, só porque viu, viu aqui a alface. Ó. Olha o desespero, gente. Olha o desespero delas. Elas gostam muito... Ali também temos os pintainhos. Ração, gente, tem bastante, graças a Deus, né? A gente. Ali nós temos ali um saco de ração para os pintainhos. E aqui embaixo nós guardamos aqui a ração para as galinhas, separada. Uma é de poedeira, né? E a outra é de crescimento. Olha só, gente, os pintainhos também. Olha só como está ficando aqui. Aqui nós temos aqui o. o, o canto de, de ração, né? a gente preparou aqui, e aqui vamos para os pintainhos, aqui nós temos aqui o, o local onde a gente põe as galinhas para pôr ovos, temos poucas galinhas agora, aqui nós temos ali, são três dias sem vir aqui pegar, gente, então tem aí seis ovos, né? tem aquela põe um por dia cada uma, temos só duas galinhas, temos seis ovos, isso aqui gente, você pega, pega um ovo desse, você ferve ele três minutos, só três, de fervura, três a dois e meio. E com, antes de endurecer a gema totalmente, com sal, gente, é uma maravilha. Show de bola. Olha só, gente, os pintarinhos aqui, ó. tão bem crescidinhos já. Estamos aqui mais ou menos com 40 dias, né, de nascido. E eles também estão se acostumando com isso aqui, ó. Ó, ela tam, também gosta da, da, da raçãozinha, olha ó. Oh, Ô, gosta da, da alface aí, ó. um show de bola. Aqui tem o um lugar da ração ali, ó. A gente tem que abastecer. Aqui é o lugar da água, tem que trocar todo dia essa água. Aqui a gente põe serragem Para eles não sujar os pés, ó. Né? Porque se pôr, se não pôr serragem, e essa serragem tem que ser trocada, gente. É sempre bom ter serragem nova Para você trocar. A cada 10 dias se troca. E essa serragem aqui, quando tiver. Com bastante dejeto de galinha, a gente já vai trocando e já vai levando para ali para a horta para virar ali o adubo. Olha só que maravilha! tô só esperando os pintainhos crescer mais um pouco. estão vendo franguinhos agora. Já não é mais pintainhos, agora é franguinhos, né? Franguinho. Eu espero, gente, que tenha algum macho algum casal, né? Tão muito parecido aqui que seja de um, oh, mas já vamos ver, não sei se vai ser tudo fêmea, tudo macho se for tudo macho, não é tão bom, mas é melhor do que se for tudo fêmea porque se for tudo fêmea não tem como eu, eu, eu produzir, né? e se for tudo macho, eu tenho aquela ali galinha que é uma brama, não é raça pura, mas é brama então, aqui, mas eu não torcer que venha algum casalzinho aqui, né? mas se não, não vier, a gente vai atrás, porque a gente quer fazer aqui uma criação Gente, é muito bonito. Essas galinhas com pena nos pés. Maravilha. Às vezes as pessoas perguntam, Zé, dá lucro? Olha, gente, depende. Se você fizer uma criação e arrumar umas vendas, pode ser. Galinha normal não dá lucro. Você cria por hobby, você cria para ser tipo uma terapia. Para você amanhecer cedo e vir... E vim aqui porque um saco de ração desse aqui, gente, ele vem com 20 quilos. É uma ração própria, né? Balanceada, uma ração boa. Porém, ele custa 40 reais. Aqui tem que fechar bem. Ele custa 40 reais. Então, não vai dar lucro. Essas galinhas aqui, se você criar, como é a galinha mais caras né? Às vezes você procura aí um galo desse, desse, desse aqui, é 200, 300 conto. Depende da... Do, do, do jeito dele do, da, da, da cor Do formato Então Às vezes você pode ter um lucro Agora galinha assim Galinha assim Caipira Não compensa você criar para vender É para você Porque assim Elas comem bastante E a ração é cara São 40 reais um saco Ali ó Ali eu peguei E Peguei um cano Achatei ele né Esquetei no fogo Para ele não virar e fiz uns furos, já tão pequeno para eles, que estão tão crescendo. Porque se a gente deixar assim, sem furos, eles estragam muita ração. Olha só que maravilha, eu fiquei, eu fiquei apaixonado por essa raça de galinha, ó, a Brahma Light. Eu comprei 12 ovos dela, né desse pitainho aqui, Brahma Light. E nasceu só dois desses 12 ovos. E me mandaram mais sete ovos de brinde Aí nasceu esses três aqui Esses dois meio cinza E esse pretinho aqui ó. Mas eu comprei Brama Light Eu vou ficar com esses aqui Vamos ver o que é que eu vou conseguir fazer com esses cinza Esse preto Mas a raça que eu quero A criação que eu quero mesmo é de Brama Light Pois então meus amigos Eu aconselho a vocês a Trocar água todos os dias né é bom usar um, um bebedouro desse, desse, desse aqui, aonde ele vai consumindo a água e a água vai vindo, mas é bom que troca todo dia, lave a vasilha, você vacina a sua criação aí com a vacina contra a né? Também contra a Boba, uma Terramicina, me, ensina. me ensinaram que o alho é muito bom, você põe um meio dentro de alho, dentro de um, de um litro de água, mas tem que trocar todos os dias, então... Um forte abraço, até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e, se é inscrito, comente, ajuda o canal. Vá lá, deixa o seu comentário, seja bem-vindo aí. Comente, deixa, deixa aí sugestões de vídeo, deixa aí algum medicamento bom para gogo que proteja as galinhas. Algum tipo de adubo? Eu uso o meu adubo aqui, eu uso 50% de esterco de gado e 50% de terra, e às vezes o folhagem é muito bom, o, o adubo de folhagem, capim seco, você pi, corta ele, picota ele, deixa ele se decompor com a terra, também é muito bom. Estamos aqui no meu espaço aqui, Robo do Zé, se preparando para ir trabalhar no canal José Maria Lima, também aguardo vocês lá, faça uma visita, deixa o seu like, seja bem-vindo. No canal Zé Maria Lima, eu estou com 521 mil. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Aqui também Deus tem abençoado. O canal é novo, estamos aí com 15 mil. Obrigado a vocês que vieram do canal Zé Maria Lima. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.